Quantos aqui, quantos aqui hoje leram algum tipo de jornal? Folha de Londrina, Folha de São Paulo Um, dois Quantos aqui assistiram televisão? Dois também? Quantos aqui ouviram rádio? Três pessoas? Quantos aqui viram Facebook, Instagram Mexeram no Whatsapp Pegaram o telefone? Só aqui, né, enquanto eu estava esperando, que vocês já estavam lá olhando, né? Então só por aí a gente consegue perceber é, para onde caminha a audiência. E quando você pretende divulgar o seu produto, o seu serviço, quando você quer falar de negócio para alguém, a gente tem, nós temos que pensar o quê? Na audiência. Quando você faz um anúncio na TV, quando você faz um anúncio no jornal, um som de rua, um anúncio no rádio, você quer levar essa informação para alguma audiência. Onde está a audiência hoje? Dentro dessa sala praticamente 100% na internet, né? E eu não quero entrar no mérito de desfazer da mídia tradicional, mas é a realidade hoje. Isso me levou, a uh, um ano, um pouquinho atrás, a uh, parar com o jornal, depois de sete anos de jornal. Eu trabalho com mídia tradicional desde os meus 17, 18 anos. Hoje eu tenho 40. Então eu sempre trabalhei vendendo jornal, vendendo rádio, vendendo TV. Uma hora tava em outra, outra hora tava em outra. Trabalhando com agência, minha formação é em marketing, em propaganda E há um ano e meio atrás eu falei, não, eu vou ter que parar E eu tive que parar de uma hora para outra com o jornal Porque onde eu chegava, onde eu chegava pra fazer, para vender propaganda de jornal As pessoas perguntavam, mas e o Facebook do jornal? Né? E aquele negócio que você faz lá de live, de vir ao vivo no lugar? Né? Eu falei, é, então o um negócio é aí, tá? O caminho é esse Não adianta você ficar batendo, dando morro um em ponta de faca, né?